Fala aí gente, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje trago para vocês um vídeo de análise ao vídeo do Ei Nerd, onde ele fala aí dos 7 alienígenas mais inúteis de Ben 10. Será que ele acertou dessa vez? Vamos ver no vídeo de hoje, mas antes já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Lembrando que isso aqui não é nenhum vídeo querendo atacar o Peter, não, muito pelo contrário, viu? É só uma análise, que nem né, eu faço com os reto do esse não é o primeiro vídeo que eu faço assim, ah, fazendo análise do vídeo do Ened, não né? já fiz um outro, né, que ele fez aí os 9 aliens mais poderosos de Ben 10, né, eu fiz um vídeo... Análise sobre isso, mas assim como naquele, nesse aqui eu não vou atacar o que ele diz, ah, não sei o que, ele tá errado e tudo mais, não, cara. Mas assim, um complemento ao que ele falou, entendeu? Analisando certos pontos que ele falou no vídeo dele, tudo mais, porque né, a gente tem que usar aqui os fatos. Quase que o Peter ele fala assim de Ben 10 no canal dele, só que é mais a opinião dele sobre Ben 10, entendeu? Agora aqui, você né? a gente usa os fatos que estão na série, essas coisas, você pode usar. A sua opinião pode, mas tem que ser dentro dos fatos, entendeu? Porque contra fato, não não essas coisas, entendeu? Então, é isso, galera. Vamos ser gentis aí nos comentários. não começar a briga sem motivo nem nada. Viu? Vamos... É tudo paz. Eu só quero paz, tá bom? E uma coisa assim que o Peter fala, né? Que, ah, eu não considero que o Derek G. White fala, que ele é um diretor de aço. Tá, ele era, né? Infelizmente, ele fala isso é aí, né? Ele era, no caso, né? Um diretor de Universo, mas mesmo assim, galera, a gente pode acreditar no que ele fala, tem credibilidade por que ele tava passando do backstory ali das coisas, ele sabe das coisas de Ben 10, entendeu? Claro, ele não tem tanto conhecimento assim sobre, por exemplo, o Ion ele não conhece a história do Ion nem nada, também dizia umas coisas assim, pá, o Ben 1000 10 do clássico é o mesmo do universo, entendeu? Tem algumas coisas ali que realmente não dá para defender o Derek, mas outras, por exemplo. Ele participou assim, não querendo dizer que ele foi o responsável, não, mas ele estava envolvido ali, como era o backstory do feedback, por exemplo, ele estava por dentro ali, então isso pode induzir ele sabe saber de outros backstores, então ele tem sim credibilidade para falar das coisas de Benes, que ele fala, a gente pode sim acreditar. E, por exemplo, ele falar de tal, olha, o um Atômico, né? o Peter não considerou o que o Derek falou sobre o Atômico o seu segundo área mais poderoso. Cara, o Derek foi o cara que. Trouxe a o um atômico para o um universo. Praticamente foi ele que criou, elaborou ali o atômico para o um universo. Né? O podrão, o vampiro também foi o Derek que criou ele. Entendeu? Então, como é que o cara que criou não tem a credibilidade para falar do alienígena? Tá entendendo? Então, é isso que eu quero deixar claro para vocês. Também, que a gente não deve usar a opinião do Ben como uma verdade absoluta. Tipo, o Ben fala que ele considera o bigotóide um alien inútil. Né? Ele falou isso a primeira vez que ele se transformou na pessoa do Massa. porque também aquele episódio. É, todo mundo dizer que ah, todos os aliens são inúteis, é a playlist dos aliens inúteis, que era o Alcatrota, o Bigotoid E o pior, realmente todo mundo, até eu Pensava nisso, né? Só que depois O universo nos mostrou dois áreas desses O dust e o Bigotoid Não são inúteis, né? Cara, o Peskydush Muito pelo contrário, é um dos áreas mais poderosos Por causa que é um poder de deixar as pessoas Dormir, sim, mas através disso, cara é O tanto de leque de possibilidades que o deixa Pode fazer, tá entendendo? Tipo, só num sonho Pode controlar o sonho da pessoa e Fazer várias coisas, tudo, tem toda a liberdade criativa para fazer o que ele quiser no mundo dos sonhos ali Que ele criou para manipular a pessoa cara, para tu ver como isso é o okay, peito E o bigotta também demonstrou sua utilidade, eu vou isso daqui a pouquinho, mas se assim, a gente dizer que é verdade absoluto que o Ben fala, aí não vai considerar, entendeu? por por caso que muitos dos aliens, o Ben, ele inutiliza. Então, aliens realmente poderosos, que o próprio Enet falou nesse vídeo aí, por exemplo, o anfíbio, né? O Enet falou, citou o anfíbio dizendo que ele aqui é um tem muitos poderes muito apelão. E é mesmo, cara, tipo, o anfíbio para ler ele pode ficar intangível, usar eletricidade, e várias outras coisas, entendeu? mas o Ben inutiliza ele, ele não sabe usar os aliens dele direito. Até o Atômico, que é o segundo aliens mais poderoso, ele pode fazer um sol, aí o Ben vai lá e perde para o Malgax. Então a questão é essa: o Ben inutiliza aliens poderosos e, num paralelo, tem áreas assim que não são tão poderosos. Mas ele sabe usar bem, os poderes, por exemplo, bala canhão, né? o Bala de Canhão. O Bala de Canhão, o Ben conseguiu usar os poderes dele melhor que a própria espécie. Né? Os Pelarotas, Arborianos, tiveram seu planeta destruído pelo grande por causa que não conseguiram derrotar toda uma espécie, não conseguiram derrotar o bicho. O, o Bala de Canhão quer é só um, né? O Ben transformando ele ali conseguiu derrotar sozinho entendeu então isso mostra né, que o Ben sabe usar os usar tem uma noção ali como usar até porque né, ele é um ser humano e humanos em Mendes tem a questão da adaptabilidade então ele conseguiu ali usar bem os poderes do balicão mas em compensação em outros arens ele não sabe usar bem no universo a gente vê isso né, que alguns arens o Ben já manja na hora o que é que ele faz outros ele demora um pouco para descobrir mas que lembra que não é que nem em UAF em UAF o Ben recebia as informações dos ars, né? Tipo informações básicas, né? Porque, Por exemplo, o cromax sabe voar, mas o bem não sabia disso. Mesmo recebendo as informações dos poderes, são só os poderes básicos, né? Essa é questão de voar, o bem não sabia, ele só foi saber depois que ele viu o sujeito fazendo e o cromático é um outro exemplo né de alienígena que tem muito potencial mas pelo bem não saber usar ele acaba inutilizando o alien infelizmente desses casos né por cara o bem é o cara que só quer usar a força física ele quer usar enorme toda hora toda hora enorme osar não tá entendendo então tu vai confiar numa opinião de um cara que só quer usar o mesmo ali tudo mais e inutiliza os alienígenas dele então se ele fala que o bigotóide é um alien inútil ele não vai levar isso como verdade absoluta só porque foi o bem que falou é a mesma coisa que dizer que água ah, falou que o Glutão é alien ruim, então eu vou acreditar nela. Não cara, o Glutão é uma alien ruim, é a opinião dela, entendeu? Porque ela acha o poder dele um poder ridículo, mas cara, o Glutão puro, ele engoliu uma energia mais poderia ficar do Sol e o Tuvo engoliu uma esfera que pesava toneladas, entendeu? Tipo, olha esses feitos desse alienígena, entendeu? muito apelão, e a Gwen disse que ele é alien ruim, um poder ridículo, entendeu? Então essa questão de opinião a gente não leva ali a para dizer, ah não é isso e pronto. Não, a gente tem que, que analisar os fatos, entendeu? Então, Vamos nessa. Vamos lá falar do Bigotoid, né? Bom, a gente vê aí que o Peter ele usa vários argumentos aí para favorecer o Warren, né? para dizer que ele tem certos poderes legais e tudo mais, mas outros ele usa contra, né? Para dizer que dá alguns feitos falhos do Bigotoid, né? Mas assim, dizer que o Bigotoid ia perder facilmente só levando um soco, aqui foi um hipérbole, né, da parte do Peter. que tipo, o Bigotoid tem uma noção ali de combate corpo a corpo, tá? Que foi com bigode, mas mesmo assim, né? se qualquer um ali que conseguir né? fazer um combate corpo a corpo com um Entendeu? então ele tem esse feito aí né? lutar lá com, com o bigode e tudo mais ele levantar um caminhão com bigode é muito da hora, velho, ele ter esse feito E fora também, cara, que ele é um dos aliens que derrotou o Vilgax. Isso mesmo, né? Eu, eu sei, né? O Vilgax, não, como ele mesmo não estava tão Vilgax, mas mesmo assim, cara, é o Vilgax e o bigote foi um dos aliens. Tá, tava bustado com o, com o Scuds sim, mas o Merto ainda é do bigote, por causa que, é o que eu falei, ele tem essa noção aí de combate que o pagou com o bigode, entendeu? O, Big o realmente, ele mostrou o seu valor, mostrou no seu alien... E inútil que nem se achar lá em fuga em massa, né? Porque ele pode modelar o bigode dele para fazer várias coisas, fazer hélice, fazer fazer dois braços ali tudo, mais Olha, olha que alien genial! Aí você fala: ah, beleza, né? Ele tem esse feito de força, mas é com o bigode. Cara, mas ó, eu vou te mostrar aqui um feito de força sem um bigode, tu vai ver, tá vendo, galera? O bigode tá voando. E ainda conseguiu carregar o Hulk com as mãos Com as mãos ele conseguiu carregar o Hulk entendeu? Então isso mostra que o Bigodão Ele tem uma certa força Não seria tão fácil assim pra derrotar ele entendeu? Aí você fala também Ah, a questão do bigode, é só cortar o bigode Não, não, não, não, não, não, não. O nosso queridíssimo Derek eu acho, ele havia falado, né, que os bigodes do bigotóide, eles podem se crescer, eles podem se regenerar rapidamente. Isso é, é bem lógico, né, galera? Porque se ele, se ele pode esticar os bigodes, por que não, não faria sentido ele também regenerar? Então, não é só assim, não é tão simples assim derrotar o nosso bigotóide, não, galera. Tem vários poderes bastante interessantes, e fora que ele é uma topeira também, né, então ele pode usar algum atributo de topeira ali para se virar na hora. Ele tem vários poderes interessantes. Né? O negócio é que ele é um alienígena simples. Aí a gente subestima eles. Não, acho que a não deu nada nesse alienígena. Mas, mas o que o Ben usou dele em Omniverse, né, na série, dá pra ver que ele sim tem alguns poderes interessantes. É só você saber usar direitinho ali. Mostra que ele não é um alienígena inútil. Bom, agora vamos para o Gosman, que é bem decepcionante pra mim. Né? O Gosman tá com um alienígenas inúteis. Assim, ó, essa questão do botão, realmente, né, é uma fraqueza ridícula. Aí tem que concordar. Né? E, ah, é só apertar no botão, derrota. Mas assim. A gente tem que levar em consideração o Omniverse, né? Porque o universo é depois Força Alienígena. Isso aí acontecia em Força e Supremacia Alienígena, né? Por causa que o símbolo do Omnitrix e do Super Omnitrix ficava no peito e o botão ficava ali a mocha mesmo e tudo mais... Podia arrancar ali né o Omnitrix do peito do Gosman Aí, aí tirar o Omnitrix do usuário Poderia sim fazer isso é um universo ele perde essa fraqueza né? Parece que o Omnitrix agora fica posicionado né, em lugar estratégico Aí no caso do gozo ele fica no OVNI E assim, a questão do botão nunca foi falado. Mas será que o Omnitrix fica ali já para tapar o botão Para não ter mais esse botão de ligar e desligar o Gosman? Assim, nunca foi falado sobre isso né? Então a gente não pode ter certeza Mas a questão de tirar o Omnitrix realmente não tem mais essa fraqueza em um universo. E você dizer assim: que, Ah, o não é uma coisa que deixava o gosma mais vulnerável. Não, cara. Não é, não é se implementar sem assim, Chegar e tacar um trambolho lá no, no disco. Não, o disco tem uma resistência. O disco pode ser usado para combate, cara. Ele fatiou o fogo-fato. Querendo ou não, ele tem um certo teletransporte. Né, por que quando o gosma atravessava assim, né, alguma superfície assim, por baixo, aí o disco já aparecia do outro lado. Então ele tinha um certo teletransporte. E ele até boostava o gosma no caso que através do disco que o gosma ele podia voar. Em em altas velocidades ele tem esse poder de voar por causa do disco entendeu então o disco não é uma desvantagem é uma vantagem para o Gozmo e a tecnologia do disco pode até ser uma coisa assim para os Galvanianos um brinquedo né como confirmado pelo Don Interactive mas para os humanos para ele chegar nesse nível de tecnologia demoraram muito tempo para chegar entendeu pra vocês verem aí como o disco não é pouca coisa não e nem o próprio Gozmo bem sabia usar esse alienígena mesmo ele não gostando, fica bem claro para a gente que o Ben não gosta do Gozo, mas ele sabia usar. Lutou lá contra o um magistrado, ele também lutou contra o exocrânio, mesmo não querendo ser o Gozo, mas ele sabe usar o alienígena, ele conhece, sabe usar os seus poderes. O negócio é porque é o que eu falei: o Ben só quer força física, só quer normossauro. Um Podendo usar um alienígena que tem um leque de poderes O próprio Nerd falou, né, que o Gosma Ele tem vários poderes, pode soltar Gosma ácida, aí pode mudar A densidade dele, pode voar, pode se moldar Entendeu? O Gosma é incrível, velho É incrível, mas ele não é um alienígena. inútil Me mexendo, no de gosma. Me pegou na luta Que situação pegajosa Tinto lugar, Escarábola Cara, Escarábola é outro alienígena que eu vejo Que ele é subestimado E assim, vamos corrigir um erro que o Inet Falou no vídeo dele, né, que ele disse que o escarabula dispara gosma Só que aquilo ali não é gosma É plasma, entendeu? Plasma é um negócio que, de certa forma, é apelona entendeu? Tipo, cara, o escarabula consegue absorver qualquer coisa Ele absorveu ali o raio de neurochoque De uma aerofibiana, no caso a Swift e também a radiação de um Pripiatazom B, que no caso é o Leandro, né? Esse poder dele é muito massa, Daniel. Né? Tipo, tem pelo que lá ficar juntando, mas ele ia girando mais e ficando maior, maior maior uma bola massiva assim de plasma, ele jogava e explodia. Não é pouca coisa esse poder. Aí você fala: Ah, mas ele tem a fraqueza de que isso pode ser usado contra ele mesmo. É, é verdade, né? No próprio primeiro episódio que ele aparece, o Kyber faz isso, né? Ele derrota o escarabla usando a própria bola dele contra ele mesmo. Mas, mesmo assim, é um poder que o escarabula tem e ele consegue controlar ele tem um controle, né? Tipo, ele sobe em cima da bola, ele tem uma grande velocidade ali, ele consegue usar bem direitinho aquela bola dele ali, entendeu? É mais mostrar ele controlando do que os inimigos usando esse poder contra ele, entendeu? É muito pouco. Eu acredito que seja só essa ocasião mesmo que mostra, né? Ele, ele tendo essa fraqueza. É até em quesito força, você pode achar ele é um alienígena fraco, mas cara, ele tem feito de força assim, ele conseguiu parar a própria bola dele, com as patinhas, assim, e também, momentaneamente, ele conseguiu, assim, tancar uma tetramenta, no caso, a luma, entendeu? Então, cara, o escarablo é um alien que eu achei ele muito legal, entendeu? Eu gosto dele, sim. Eu não acho lá ah, um alienígena desnecessário, não sei o que, tem um universo. Não, cara, eu sempre gostei do escarabolo. Ele não merece ser subestimado, né, galera? Eu sei que eu não coloquei ele no meu vídeo lá, né, dos aliens mais subestimados. eu esqueci, né, de colocar o escarablo mas... Realmente é isso, galera. Esse cara, a Bland não é inútil. Quarto lugar, Peter falou do Massa Cinzenta. Então vamos lá, né? Massa Cinzenta é um, um negócio complicado aí, né? Que ele falou aí da questão do Massa Cinzenta e do Artrópode, né? A Inteligência dois é praticamente é, tá a mesma coisa. Não, Peter, não é assim, cara. O Derek confirmou que o Massa Cinzenta é mais inteligente. E a própria série, mesmo se essa confirmação não precisava, porque a própria série deixa isso bem claro pra nós. O Asimuth, ele é mais inteligente que o Dr. Psicobos. Isso é nos mostrado, tá entendendo? O cérebro. Poxa, às assim, tem esse negócio da arrogância, né? O artrópico dizendo não, eu sou uma eu tenho gente quase muito porque o meu cérebro é maior, né? Ele tem esse negócio da arrogância e tudo mais. Mas uma cinturante é sim mais inteligente que o artrópico. O problema do massa cinzenta é a questão dele não ser um alienígena fublau. Bom, pra quem não sabe o que é fublau, eu vou né, explicar aqui bem, bem, bem rapidinho mesmo, galera. Não vai tomar 5 minutos do vídeo, não. É bem ligeirinho mesmo. Só explicação por cima, é por causa que todos os alienígenas do bem, exceto o fantasmático e o feedback, mas todos os outros, né, eles têm uma parcela do DNA humano do bem, que isso contém aí a consciência, a memória, a personalidade, essas coisas, entendeu? Aí no caso do fublau, não, no fublau ele é 100% desenvolvido. Aí no caso do massa cinzenta, por ele não ser fublau, isso lasca ele, né? Porque a parcela do DNA do bem faz com que ele não entenda o que ele mesmo fala quando ele está transformado em massa cinzenta. Só que no caso, isso é quando o Ben tinha lá Seus 10 anos, em um universo que ele tem 16 Tem mais experiência, aí ali não Ali, tipo, ah, o Ben não entendeu o que a Pixie Falava, né, que é o sistema operacional Do Pato Fofinho, né, do Red Parceiro Ele não entendeu, aí virou o Massa Cinzenta Ele conseguiu entender, ele salvou o dia Ali com o Massa cinzenta. a questão é essa tipo, mesmo, Assim, no clássico, né, mesmo o Massa Cinzenta Ele tem vários feitos falhos Tipo, ele não conseguiu consertar um ar e Tudo mais, alguma né? coisa seria easy Para os galvanianos, mas ele tem sim Esse respeito de inteligência, tipo, ele conseguiu fazer rapidinho aquela arma lá, né, pra usar contra os esque ele também conseguiu contar é, quantas jujubas tinha em questão de segundos, entendeu? Mostra, assim, a sua inteligência. No caso, ah, ele tinha 10 anos, entendeu? Então não contava com a experiência, o bem sabia, tava aprendendo a ainda usar os seus olhos, entendeu? Então não faz isso que você dizer ah, o é inútil, parece que ele foi tratado por um humano normal, ali não episódio de um probleminha. assim cara, mas o bem ainda tinha 10 anos, entendeu? Se fosse com 16, provavelmente não aconteceria, né, o bem ia manjar mais do maço cinzenta, essas coisas, entendeu? Então a gente tem que analisar no total mas assim, eu concordo com o Peter que o artrópode é um animal mais viável, né? Pela questão, assim, que o artrópode não tem essa desvantagem, por causa que a personalidade do artrópode prevalece, né? E isso faz com que ele seja arrogante, por causa que todos os cérebros crustacianos são arrogantes, entendeu? Então, por isso que o artrópode ele entende o que ele fala, essas coisas, ele tem a sua eletrocinese, isso ajuda bastante, né? Numa luta, então, numa luta o artrópode venceria sim do Massa 60 por causa que ele é mais viável, né? E tem um QI de um a milhão ele consegue se virar lá nas situações, pensar muito rápido, dar suas ideias lá, né? usar a sua inteligência para formar várias estratégias. Mas o Massa 60, mesmo assim, é confirmadamente mais inteligente. A questão é só isso, né? A viabilidade. O Arturo é mais viável, tem mais poderes e tudo mais, mas o Massa 60 não deixa de ser mais inteligente. A questão, cara, é que o Ben é burro, né, vamos dizer logo lugar verdade, o Ben é burro, por causa que o Kenny, o filho do Ben, ele usou uma Massa para desbloquear o controle médico, é uma coisa que o Ben não pensou, mas o filho dele pensou, tá entendendo, né? então a parcela do DNA do Kenny já permitiu, não, né? que, que o Massa Zeta... 60, não, peraí. Eu, eu sou inteligente, eu posso mexer aqui no Omnitrix e ligar o controle mestre. Né? Também temos um feito aí, tipo, que mostra né, a inteligência superior dos galvanianos para o cérebro gostaciano. É que o Psicopos não conseguiu ali, né? Consertar o Omnitrix nem nada. O Masuzento e o Cabeça de Sapo, eles mexeram bem, bem geral ali no Omnitrix e consertaram ele na hora, né? Coisa que deixou o Dr. Piscicobus, que é um cérebro gostaciano, de boca aberta. Então é isso, galera. O Masuzento, ele é muito inteligente, sim. O bem é que não manjava de usar ele assim no clássico, no universo ele manja, mais só que ele não chegou ao nível de inteligência, tipo. A do Kenny, por exemplo, né Mas eu não acho que ele é um alien inútil Agora o pior é o que não tem muito O que defender não, né concordar com o Peter que é esse mesmo, né galera? Tipo, Ele é indestrutível, ele tem a vulnerabilidade Tem, mas ele sente dor, cara Então não tem como Ele não tem outro atributo, ele é só um pancada mesmo, entendeu ele, ele é o pior, mas tem um alien que consegue ser pior que ele né vai falar dele daqui a pouquinho, né galera Mas é isso, não tem muito o que falar do pior não sabe Ele realmente é, é um Alien inútil mesmo. Eu só não entendi porque o Peter colocou o pior como alien inútil. E no vídeo de aliens, mais poderosos dele, o pior tá em décimo lugar. Vai entender. Agora o Ida, né, galera? É... Rapaz, o negócio do Ida é complicado aí, né? O Peter falar dele que diz... Ah, o Ida tem a fraqueza lá, né? Que se um clone for morto, aí todos os outros serão. Só que, cara, e o Universo? O Universo, ele perde essa fraqueza? Tem essa informação lá na Wiki? Galera, vamos aqui, ó fraquezas do Iden, né? Os clones do Iden compartilham um link para acompanhar uns aos outros. É né? um pop-up aí que revela essa informação. Aí isso faz com que se o Iden ele for ferido, todos os outros sintam a mesma dor. E se o Iden for morto, os outros serão automaticamente mortos também, né? negando assim a capacidade de formar um exército de clones. No entanto, isso não é mais verdade no universo. Pois cada clone é aparentemente mais dependente da dor e da morte um do outro. Entendeu, galera? Então se a equipe do Ener tivesse pesquisado sobre essa parte, eles iam descartar isso do vídeo por causa que, né... Se ele perdeu essa fraqueza em universo, então não tem mais problema, né? Tipo, ah, no clássico tinha assim, né? Tipo, se acertasse um, os outros iam sentir. Mas em universo acontece literalmente isso, né? O Panunciano, ele mata um dos clones do Widen, mas os outros ficam de boa. Por quê? Porque ele não tem mais esse link, assim, essas coisas. Não, é uma multiplicação assim, do jeito do Eco-Eco, né? Inclusive né, o Peter fala também do Eco-Eco nesse vídeo, né? Ele fala assim que, ah, que o Eco-Eco seria um mais viável, essas coisas, o poder de som. E realmente, né? O poder do som dele, a multiplicação, né? Torna ele um alienígena com um leque de poderes maior, mas assim dizer que um alien é inútil por causa que outro alien pode fazer a mesma coisa, eu já não concordo por causa que a ah, beleza, né? O Iden tem a multiplicação, o Eco Eco também, mas o eco Eco tem um poder sonoro, então isso seria é mais útil. Sim, mas aí tem o Blitzwolf, que é outro arco que tem um poder sonoro. E foi confirmado aí que o poder sônico do Blitzwolf é mais potente do que o do eco Eco. Vai dizer que o eco Eco agora é inútil, o causa disse. Então, galera, tá entendendo? Então, assim, no caso do Iden, ele multiplica através da fissão binária, ou seja, ele pode se multiplicar infinitamente. Agora o eco Eco não. O Eco Eco tem limite de multiplicação no caso que ele, ele usar energia. Pra poder se multiplicar, entendeu? Né? Então em termos de multiplicação, o item tem a multiplicação melhor. O universo boostou ele nessa parte. Mas assim, dizer ah, é, qual é o melhor, é eco, eco ou iden Isso aí é uma coisa que a gente tem que analisar bem direitinho aí os fatos. Eu posso fazer um remake aí, né, Do de destruição de eles é eco, eco versus idem. E vocês querem que eu faça esse vídeo? Deixa aí nos comentários, beleza? Mas é, esses são os fatos aí. Esses são os pontos sobre o nosso querido baixinho, o idem. em primeiríssimo lugar temos aí o Alcatrota, que... É o que o Ene falou mesmo, né, velho? Tipo, o Alcatruta ele consegue ser pior que o pior, cara. E, né, ele não tem, ele não tem nada, cara. Tipo, ah, ele pode deslizar sim, mas, por exemplo, o apressado chega lá, né, ele tenta pegar o Alcatruta não consegue, por causa que é liso, beleza? Aí ele vai lá, corre, pega um sacolo, aí consegue carregar o Alcatruta. Entendeu? Aí não tem muita coisa. No caso assim, o Alcatruta, se ele fosse dizer, ah, ele tem alguma coisa, ele tem uma resistência maior do que um do ser humano, né? Por causa que o apressado ele cai lá. Né, e o Alcatruta ele cai junto e, e não acontece nada, ele não sofre nenhum dano nem nada Como é que fiz um vídeo assim restaurando o Alcatruta, né, se você não viu, clica aí no card Mas fiz com um relógio esquisito, você sabe que o um relógio esquisito ama o Alcatruta né? Enaltece muito esse aí se você quiser ver, ver esse vídeo, vou deixar aí no card, beleza? Mas esse também inquisitar, ele é um alienígena submarino, mas é o que o Peter falou mesmo né, O Ben tem outros aliens mais viáveis que podem ficar embaixo da árvore, né, então não compensa usar o Alcatruta Infelizmente tá certo, ele é um alienígena inútil, aí não tem o que negar. Assim, eu sei, tem essa questão aí da paz intergaláter, né, que, ah, todas as espécies, sapiência está no Onitrix, o usuário se tá na pele, o que é ser outro ser, beleza, né? Não é toda espécie que vai ser poderosona assim, vai ser um sapiência celestial, né? É, tem as espécies mais fracas. Mas, se a gente for usar no sentido de que o Ben é um herói e ele luta, ele vai usar o Alcatrida pra quê? É isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí da análise do vídeo do Inet. Ficou um vídeo, assim, bem... Bem extenso, e assim, comparado aos meus demais vídeos. Espero ter esse claro aí pra vocês todos os pontos aí, né? Mais uma vez, não tô criticando o Inet nem nada, É né? Só uma análise aqui bem direitinho. mais, né? Tamo junto aí, né? Se você estiver vendo esse vídeo aí, sou seu fã, acompanhar seus vídeos aí de, de Dragon Ball, de, da cultura geek e tudo mais. E comenta aí, galera, quais os próximos vídeos eu posso trazer aqui pro canal. Então, deixa aquele like, se inscreva no canal se você não seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!